Esse ano a gente vai pra rua sem confete pro preconceito, purpurina, meus direitos. Gente, vai começar a festa mais importante do ano, que é o Carnaval. Eu amo o Carnaval, vai começar com tudo esse ano. E o Distrito Federal tá maravilhoso no Carnaval, porque a gente tem centenas de blocos muito legais, blocos da liberdade, da diversidade. E aqui na Câmara Legislativa, a gente tá fazendo muito movimento pra esses blocos darem certo. Inclusive do ponto de vista da segurança, da estrutura, pressionando o governo, fazendo audiência pública para debater o Carnaval. Eu amo o Carnaval, todo mundo aqui do Gabinete 24 ama o carnaval. E o nosso esforço maior é para esse carnaval ser o carnaval da liberdade, o carnaval da diversidade, um carnaval que não cabe LGBTfobia, racismo, assédio, machismo e a gente vai pra rua com uma campanha para conversar com as pessoas. A gente não vai dar espaço para esse tipo de preconceito nesse carnaval. O carnaval é pra gente se divertir, pra gente brincar e vai ser uma das maiores manifestações contra esse governo Bolsonaro, careta, atrasado, do retrocesso, autoritário. Então vai ser um momento também também pra gente brincar, mas também dizer, dar um recado nesse país que parece que muita gente quer voltar pro passado, né? então é muito importante. E no mês muito simbólico, né? no mês do 8 de março das, das mulheres, da luta feminista, no mês do 14 de março, que a gente vai lutar por justiça pra Marielle e que a memória da Marielle ensine a gente mais de direitos humanos. Então muita liberdade, diversidade, alegria pra todo mundo nesse carnaval, muito beijo na boca pra gente, vamos tomar os bloquinhos da nossa cidade.